Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Apoie nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul. Toda mulher conhece, dentro do seu círculo próximo, outra mulher que já foi estuprada. No entanto, a maioria dos homens alega que não conhece ninguém dentro do seu círculo próximo que seja um estuprador. Meu nome é Camila Godoy, eu sou uma das mulheres integrantes da Banda Clandestinas e esse é o sexto episódio dos Diálogos Clandestinos, a minha coluna semanal para a revista Diálogos do Sul. E eu gravo este vídeo ainda impactada, com dor e com raiva, impactada pela reportagem publicada pelo The Intercept na última terça-feira, dia 3 de novembro de 2020, e esta reportagem da jornalista Shirley Alves traz um vídeo onde nós podemos assistir a uma parte da audiência do julgamento do estuprador de Mariana Ferrer, André de Camargo Aranha. Nas cenas publicadas, nós vemos o modo como o advogado de defesa de André de Camargo Aranha violenta intensamente Mariana Ferrer tentando desqualificá-la e tentando culpabilizá-la pelo próprio estupro sofrido. Para mim, é estarrecedor a anuência do juiz, que permanece em silêncio enquanto o advogado de defesa de André de Camargo Aranha ofende violenta Mariana Ferreira vítima de um estupro, tentando imputar à vítima a culpa pela própria violência sofrida. É estarrecedor um representante do Estado brasileiro legitimar, através do seu silêncio, através da sua omissão, a ideia de que a culpa é da vítima. Isso é revoltante. Para além da reportagem publicada nesta terça-feira pelo The Intercept, eu fui pesquisar e encontrei uma outra reportagem, também da jornalista Shirley Alves, publicada no dia 12 de setembro, três dias após a absolvição de André de Camargo Aranha. A Shirley vem acompanhando este caso desde o seu início e no dia 12 de setembro publicou no portal ND+, de Santa Catarina, uma matéria bastante completa, bastante extensa, abordando desde o início do caso até a promulgação da sentença. Já nesta reportagem do dia 12 de setembro, a jornalista Shirley Alves relata pela primeira vez a tese da Procuradoria de que o réu não teria tido consciência de que estava cometendo um estupro. E que, segundo a Procuradoria, como não houve dolo e como a lei brasileira não tipifica um crime culposo para o caso de estupro, esse crime não existe na lei brasileira, então não haveria crime tipificado, então a ação do réu não poderia ser punida. E esta foi a tese acatada pelo juiz que inocentou o estuprador André de Camargo Aranha. E como muitas de nós, tantas vezes, nesses tempos recentes, eu fiquei destroçada. Eu fiquei desesperada, eu chorei, eu entrei em contato com as amigas e choramos juntas, e nós acolhemos as nossas dores e estamos tentando nos restabelecer. Estamos aos poucos nos fortalecendo. Dói muito, é revoltante, é desesperador. Mas mesmo assim eu quero convidar a todas as mulheres que nos assistem, Quero mandar um recado para todas as minhas amigas e aquelas mulheres que eu não conheço. Nós estamos juntas. Nós somos uma ideia. Nós somos uma revolução. A revolução é feminista. E nós vamos destruir o patriarcado, sim. Pode ser que eu, pode ser que outras mulheres, não sobrevivam a tudo que vamos enfrentar. Pode ser que eu não sobreviva a esta guerra que tenta nos exterminar todos os dias, mas nós somos milhares, nós somos fortes, somos inteligentes, somos resilientes, somos guerreiras e podem esperar. Vai chegar a sua vez, patriarcado. Nós vamos destruir o patriarcado e vamos construir uma sociedade justa e segura para todas nós, mulheres, com todas as nossas diversidades. Seriamos em faixa! Até que é todas de... já Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Apoie nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.